Eu não sei se você sabe, Fabiana, mas eu vou te contar a história como aconteceu. É... As coisas não estavam muito bem, não, lá em casa. No um... um dia anterior ao fato, é... minha mãe e meu pai estavam meio que distantes, né? E... Enfim, quando eu acordei de manhã, meu pai e minha mãe não estavam em casa. Só estava eu e minha irmã. Minha irmã ficou muito... temerosa, muito triste, muito angustiada e... disse assim, mano, não estou em casa, né, então a gente vai procurar eles. Eu peguei na mão dela, a gente saiu pela estrada de terra que tem a próxima de casa. Andamos... 30 minutos, como eu estava cansando já, eu estava pedindo colo. Aí eu avisto o carro do meu pai parado na rua. E sabe quando bate uma coisa no seu coração, que você não sabe o que está acontecendo e você já se sente alguma coisa? Foi o que eu senti quando eu vi que não tinha minha mãe dentro do carro. Eu vi só meu pai lá dentro. Ele olhou retrovisou Eu vi o rosto dele e aquilo. E eu fiquei eu fiquei segurando, sabe? Pra para não chorar E e disfarçando, porque minha irmã é mais nova, né? Mas quando eu vi o rosto do meu pai, eu... Eu soube naquela hora que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe Não sei se ela tinha morrido ou se ela tinha sumido para o resto da vida Deu uma confusão tão grande na minha mente naquele momento e... Respirei fundo. Não chorei. Falei pra minha irmã Disse... Vamos pra casa? Vamos fazer um bolo? Pra comemoração do aniversário novamente? Foi assim, eu, a gente voltou pra casa, eu fiz o bolo com ela, até deu uma queimadinha assim, sabe? Mas ela adorou. Meu pai passou a tarde inteira fora de casa, e quando chegou a noite, a gente bateu palma, comemorando essa reunião dela. Mas desde esse pra cá, nunca mais tive notícia da minha mãe.